Meu nome é Eduardo Guerra, este é o curso de Desenvolvimento de Software Guiado por Testes. E hoje vamos estar falando aqui sobre aceitar mock objects. Tá? A gente falou na aula passada que a gente pode substituir uma dependência por um mock object, mas para que isso aconteça, a nossa classe precisa aceitar essas dependências. Tá? Então hoje a gente vai aprender que características a gente tem que colocar na nossa classe para que a nossa classe consiga aceitar essas dependências, né? aceitar os mock objects no lugar das dependências. Tá? Então, nem sempre a gente consegue trocar facilmente uma dependência por um mock object. Tá? Então, é, é, esse é um dos motivos pelos quais a gente fala, ah, o TDD, quando você faz TDD, a gente deixa a classe mais desacoplada. Por quê? Esse desacoplamento vem justamente do fato da gente criar a nossa classe para que ela possa, para que as dependências dela possam ser trocadas pelo mock. E com isso você acaba desacoplando a classe das suas dependências. Tá? Dê uma olhada nesse código aqui. Né? Eu tenho ali um método, né? o método adiciona, e dentro desse método eu crio uma, uma instância da classe notificador estoque. Tá? Então, como é que eu vou substituir essa dependência? Como que eu vou falar assim? Método, cria um mock aí no lugar dessa variável. Tá? Então, não dá. Não é todo tipo de dependência. Na é, verdade, até dá. Tem algumas bruxarias aí e tal que dá para fazer, mas realmente é, é, muito, é, é bem mais complicado. Não é a ideia ficar utilizando esse tipo de coisa. A ideia é fazer uma classe que possa aceitar esse tipo de coisa de uma forma mais simples. Tá? Então, é, é importante né, que, a, que as classes permitam que os mock objects possam ser passados no, no lugar das dependências. Ou seja, eu tenho que, de alguma forma, externamente à classe, conseguir colocar o um mock object no lugar daquela dependência. Tá? Então a classe tem que estar lá, ó, de braços abertos, aí, né, aceitando o mock no lugar da dependência dela, para poder facilitar o nosso teste de unidade. Tá? Uma das formas de fazer isso é você passar a dependência no construtor da classe. Então, note nesse código que temos aqui do lado que não mais o notificador estoque ele é criado dentro do método, mas ele é recebido no construtor da classe. Dessa forma, eu posso ir lá e passar o mock no lugar da dependência real. Uma outra forma de fazer isso é colocar um método set, onde eu consigo injetar, colocar aquela dependência dentro da classe. Né? Se você vai usar o construtor ou o, o, o set, vai depender também de outras questões, como ah, é, é, aquele, aquela dependência ela é obrigatória, nesse caso eu vou usar um construtor. Aquela dependência é eu, eu preciso definir ela somente no momento que eu criar a classe? Eu posso definir em outras partes do, do ciclo de vida? Ah, se eu puder definir em outros momentos, eu puder alterar o tipo dela, então, um método set seria mais adequado. Tá? Essa questão de configurar externamente o, a minha dependência é conhecida como injeção de dependência que é uma prática aí bastante conhecida. Aí. A gente vai falar sobre isso daí no curso de padrões de projeto. Tá? Mas já saiba aí que essa prática de você injetar, né, de você colocar a dependência de uma forma externa, de forma que é, você tira a responsabilidade da classe de criar suas dependências, e elas passam a ser colocadas externamente, isso aí é conhecido como injeção de dependências. E quando a gente faz o TDD, a gente usa muito isso daí, justamente para poder configurar essas dependências e passar o mock object no lugar dela. Bom, pode ser também que falasse, ah, mas a cada invocação do método, eu posso ter um tipo de notificador estoque diferente. Tá? Por isso que eu que eu crio ou eu crio a partir de parâmetros que eu recebo e tal. Nesse caso, eu posso, por exemplo, passar ele como um parâmetro do meu método, tá? Eu posso até, por exemplo, fazer uma sobrecarga de métodos em que um método recebe como parâmetro e eu tenho um método que não recebe, que aí ele cria aquela instância e chama o método passando aquilo como parâmetro. Então, todos esses artifícios a gente pode fazer para que a gente consiga é, é, dentro do contexto de um teste, está substituindo aquela dependência. Tá? Mas, é, é, o que pode acontecer é assim, ok, mas espera aí, a dependência ali, o notificador de estoque, é uma classe. O mock object, que você vai passar no lugar ali, ele é uma outra classe. Como que eu faço para poder colocar a classe do mock no lugar da minha classe ali da aplicação, que é a dependência? Então, é, por isso, a gente tem que procurar criar a dependência da nossa classe, não com uma classe concreta, mas com uma abstração. De forma que a gente possa fazer com que a nossa dependência implemente aquela abstração e o mock object também implemente aquela abstração. Então, nesse caso, pegando o exemplo aí do notificador estoque, eu poderia ter, por exemplo, uma interface notificador, ou uma classe abstrata, ou alguma... É algum tipo de abstração e ter essa abstração ao invés de ter o, a classe concreta ali. Dessa forma fica muito mais fácil. Sendo que o meu mock ele só precisa também implementar aquela mesma abstração. E dessa forma eu consigo pegar uma instância do mock e colocar ali no lugar da dependência e a classe nem vai ficar sabendo que o que está ali é o mock e não a dependência real dela. Tá? Para a classe, a presença do mock ali é transparente. Ela vai, lidar, ela vai lidar com o mock da mesma forma que ela lida com a dependência real. Tá? Então, usando essas práticas, a gente passa a conseguir com que o teste possa passar o mock object no lugar da dependência. Ele fala assim, olha, classe aí que eu estou criando, está aqui um objeto que você vai usar no lugar da sua dependência. tá? Por acaso, esse objeto é um mock object. Tá? E para fechar, uma coisa interessante é que fazendo tudo isso, como eu mencionei antes, você vai estar desacoplando a sua classe da dependência. Então, de uma certa forma, você não está fazendo isso só para teste. Você não está fazendo isso só para testar. Porque você é, desacoplar o mock object, é, desacoplar a dependência da classe de forma a conseguir botar o mock object no lugar dela também é uma forma que o TDD te induz a criar um design mais desacoplado entre as classes então não é só para o teste, quando você estiver criando essas abstrações fazendo injeção de dependência e tal, não pensa, ai que droga tem que fazer isso só por causa desse maldito teste, não é isso você fazendo isso, você também está criando um design melhor e mais desacoplado para o seu sistema. Tá? Então, não é só para o teste. E é esse um dos fatores pelos quais o TDD é uma técnica de desenvolvimento interessante de você usar. Ele não só tem essa forma sistemática e segura de você ir progredindo, mas ele também te ajuda a desacoplar as classes do seu sistema. certo? Então, com isso, eu espero que é, eu tenha conseguido mostrar... Como fazer a sua classe, a, a classe que você está criando numa sessão de TDD, aceitar mock objects para que você possa fazer o teste e substituir suas dependências por eles. Certo? Muito obrigado. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre os mock objects em si.